Perto do Natal, Berlândia ganha um presente, né? e o maior presente que nós poderíamos ganhar é exatamente né, esta, esse canal, por isso eu quero lhe agradecer a sua disposição de sair de Brasília e vir entregar esse grande presente. Ela é exatamente a possibilidade das pessoas poderem se expressar e depois do debate, construir os consensos para que nós possamos crescer. E é exatamente esse o nosso grande objetivo com a TV, possibilitar que a cidade possa falar, que a cidade possa dialogar.